Oi, tudo bem? Vamos para mais um vídeo semanal que nós temos divulgado no nosso canal do YouTube, canal do Facebook, no Instagram. E se você tem curtido esses vídeos, compartilhe, porque a sua dúvida pode ser uma dúvida de uma amiga também. O tema dessa semana vai ser cuidado pós-operatório, é um tema que eu me preocupo bastante com ele, porque desde a minha época do treinamento em cirurgia geral, em cirurgia plástica, que os meus professores, os meus mestres, eles alertavam para a importância do cuidado pós-operatório e cada dia que passa quanto mais paciente a gente opera, a gente vê o tanto que realmente é importante. Porque não adianta fazer, você fazer uma cirurgia dentro de toda a técnica se no pós-operatório não for seguida as orientações, você joga tudo a perder. Vou dar um exemplo da cirurgia geral. A gente operava os pacientes com hérnia umbilical, uma hérnia inguinal, e aí você dava os pontos ali para fechar aquela hérnia e orientava. Não pode pegar peso, não pode fazer esforço. Se o paciente não seguisse as orientações e pegasse peso antes da hora, rompia aqueles pontos e a hérnia voltava. Então, dentro da cirurgia geral, como qualquer procedimento cirúrgico, esse cuidado pós-operatório é importante. Vamos para o tema agora, cirurgia plástica. Dentro da cirurgia plástica, como pode ser importante esse cuidado pós-operatório? A gente faz muito é, abdominoplastia e muitas vezes a gente associa a lipoaspiração à abdominoplastia. É sabido que, na abdominoplastia, a gente puxa, a gente estica aquela pele, a gente faz um descolamento, a gente libera e fazendo esse descolamento para puxar a pele, a gente prejudica um pouco a circulação. Fazendo a lipoaspiração, essa circulação ela pode ser prejudicada mais um pouco. Então, esse cuidado ali da vascularização da pele do abdômen no pós-operatório o médico que fez a cirurgia que ele sabe o cuidado que deve ser que deve ser tomado no pós-operatório então ficando mais claro a gente no pós-operatório imediato na hora de dar alta para o paciente a gente vê a circulação oh, a circulação da pele está ótima então use sua cinta siga orientação de andar encurvada porque se você andar reta pode forçar os pontos a largar a sua cicatriz a gente dar todas as orientações e se por acaso a gente vê que a circulação não está muito boa, a gente orienta o paciente até não usar a cinta. Então não use a cinta no pós-operatório porque a cinta pode apertar aquela pele e pode prejudicar a circulação. E se o paciente não seguir essa orientação, ele chega em casa, daí uma amiga vai visitar, ou ela acompanha o grupo do Facebook, que várias amigas já fizeram cirurgia plástica, e fala: Não, que não usar cinta, sua cirurgia não vai modelar sua cintura. Você tem que usar cinta e usar cinta apertada para ter uma cinturinha para modelar. E isso pode prejudicar tanto a cirurgia, que a ponto de faltar sangue para aquela pele do abdômen. Abrir os pontos todos e ela tem uma complicação séria. Então, esse detalhe da cirurgia só o seu médico que está apto para dizer. Porque é ele que viu, é ele que acompanhou, é ele que viu como o seu organismo reagiu àquele trauma cirúrgico. como a sua circulação está no pós-operatório. Isso serve para outras cirurgias também. Um exemplo, colocação de prótese de mama. A gente orienta os pacientes a durante 30 dias no pós-operatório não deitar sobre essa mama, porque caso você deite sobre a mama, aquela prótese pode sair do lugar, pode ocorrer uma mobilização do implante e você depois ter a simetria mamária. Então uma prótese ficar um pouco mais alta do que a outra e aí ter uma, uma complicação que depois vai precisar possivelmente de outro procedimento cirúrgico para tentar corrigir e colocar essa prótese no lugar. Então, é um dos motivos pelos quais eu entendo que a cirurgia plástica não é uma atividade fim. O que, é que significa atividade fim? É aquela que a gente pode dar garantia de resultado. Não tem garantia de resultado na cirurgia plástica, porque não depende só do cirurgião. Então, a gente tem esse, esse cuidado, a gente tem é, essa preocupação com simetria. Para vocês terem uma ideia, na colocação de um implante, a gente, desde a marcação da loja que a gente vai colocar, a gente pede para o anestesista levantar um pouco as costas da paciente para a gente ver a altura da prótese tá igual, então a gente preocupa com várias coisas. Na mamoplastia, cicatriz, se uma cicatriz está do tamanho da outra como está, tem vários detalhes da cirurgia que a gente se preocupa muito, a gente tem compasso, régua, tudo para medir essa simetria, mas num pós-operatório, se usar o sutiã, que não foi o recomendado, se deitar sobre essa mama. São algumas complicações que podem acontecer, que pode prejudicar, e aí. A culpa é de quem? Foi um erro médico? A mama ter ficado diferente? Então, eu acho que são muitos detalhes. A questão da abdominoplastia, você faz uma, uma cicatriz no abdômen, preocupado com a simetria, e aí orienta o paciente a andar encurvado no pós-operatório. Ele já no primeiro final de semana vai comer um churrasco com as amigas, vai querer comemorar, vai fumar no pós-operatório, cigarro. A gente sabidamente, é, todos têm esse entendimento que ele prejudica a ele faz com que os vasos sanguíneos se fechem e prejudica a circulação dos tecidos, então ele vai comprometer a cicatrização, os pontos podem abrir, e aí qual a responsabilidade que o médico tem sobre isso? Se ele deu todas as orientações, ó, não fume, ande encurvado, em alguns casos até não use a cinta, ou use a cinta, mas não use uma cinta muito apertada, que pode prejudicar a circulação do abdômen, e aí essas orientações não foram seguidas, depois tem uma cicatriz larga, os pontos abrem, depois tem uma cicatriz num aspecto ruim. Outro ponto que às vezes não é nem responsabilidade do paciente, nem do médico, é a questão da, do potencial genético a ter uma cicatriz hipertrófica, que é uma cicatriz alta, ter uma cicatriz com queloide. Então, tem uma cicatrização ruim no pós-operatório, a gente vai cuidar, desde uma fita de silicone, desde uma medicação a ser prescrita, Desde a tensão dos pontos ali, como foi dado essa, esse ponto na pele ou não, então são tantas variáveis que a melhor forma de tentar controlar elas é desde o cuidado pré-operatório, como a gente disse no, no vídeo anterior, a gente já tendo essa história clínica que ela tem um potencial de ter um queloide, a gente já orienta, já usa um fio que não absorve para não dar uma reação é, inflamatória ali na cicatriz. Então a gente tenta controlar tudo isso e orienta no pós-operatório também, a usar uma medicação a fazer. Então esse cuidado pós-operatório é tão importante quanto a cirurgia quanto o cuidado pré-operatório. Segui-lo é um dos pontos chave para você ter um, um, um procedimento bem sucedido. Então a, a intenção com esse vídeo é trazer esse alerta, esse alerta tanto para o cirurgião para ter uma história clínica adequada, tanto para o cirurgião para ter um zelo no procedimento, como para o paciente para ter um cuidado adequado no seu pós-operatório. Isso pode garantir sim um resultado melhor, mas lembrando que essas variáveis muitas vezes não podem ser controladas nem por nós nem por você, por você paciente que cabe sim a gente tentar tratar uma possível complicação que possa acontecer no pós-operatório, mas seguindo essas orientações, a chance de acontecer, a gente reduz muito as complicações. Então, siga o que o seu médico fale, não siga o que o doutor Facebook, o que o grupo do Facebook fale, não siga o que o doutor Google fale, porque cada paciente ele é especial, e sendo especial, ele necessita de um cuidado especial, que só o médico operou que operou pode dar. Tá bom Espero ter sido claro e a orientação que eu dou é esteja bem atenta e siga o que o seu doutor falar. Muito obrigado. Ah.